A casa da família da Ronieri foi queimada. Meu nome é Ronieri, eu sou moradora de Nova Mercedes e estou aqui hoje porque chegaram na minha casa, me mandaram eu embora, minhas coisas estão tá todas ali em cima do carro. Daram o tempo de eu tirar as minhas coisas de dentro de casa. E quando eu terminei de tirar todas as minhas coisas, eles tocaram fogo na minha casa. <risos> Falou que era uma reintegração de posse e que é que todos daqui iam sair de um por um. Iam sair nem que, quiser, nem que não quisesse. E ia ser todos desse jeito, todos eles iam queimar a casa, todos se der essa cara pra eles, iam morrer. Eu perguntei a eles se eles tinham mandado de busca e apreensão. Ele ia mostrar a pra mim, que nós estávamos mexendo no abando. E aí eu pedi para ele o documento, se ele tinha a de posse, que a gente só ia pra ele mostrar. Aí ele falou, o documento está aqui, que era a arma dele. E eu com minha vida, chorando do lado, e gritando, socorro, a casa pegando fogo, não tira alguma, a gente não tira nada de dentro. Então é isso, gente, que é justiça, porque não é fácil, a gente ver as coisas, a gente se acabando desse jeito, a gente não vai fazer nada.